amigo amante do esporte a motor, eu sou Felipe Assunção, eu estou aqui com Alexandre Odo mais uma vez e hoje é a nossa entrevista para o Congresso Brasil Motor, uma pessoa muito especial, que é Vito Cavalcante, muito obrigado Vito, um Prazer. sua presença, sua obrigado, atenção, é muito, especial. Boa, muito especial, com certeza, bom, Vito é jornalista, começou a carreira em 68, sendo correspondente esportivo, e hoje é considerado um dos melhores e mais experientes comentaristas de esporte motor da mídia brasileira. Lito, é sempre preciso enriquecendo seus comentários com detalhes técnicos das categorias. Bom, Lito, é, você vem cobrindo aí o é, automobilismo, né, de uma forma geral, há mais de quatro décadas. Sim. Né? E desde 70 o Brasil sempre teve representantes de peso na Fórmula 1. A gente teve o Emerson antes, teve o Zé Carlos Pace, né? e, que que, que é, você tem para dizer pra gente o que que é o qual de que fato isso daí é Olha, não tem explicação. Eu sei que você vai perguntar. Como é que vem isso de um país que está do mundo, subdesenvolvido, com certos problemas sociais, uh, econômicos? Não tem explicação. Como não tem explicação? Uh, o, o gênio não tem explicação. Ele acontece, é uma força da natureza, não sei o quê. O que, é que explica um Pelé? O que, é que explica um Garricha? O que, é que explica um Maradona? Não há explicação. Ele simplesmente surge. Presente de Deus, não sei, não há mesmo uma explicação técnica para isso. Nenhuma explicação técnica da, da sucessão. Não. Não. Todos os articos de peso que vieram. Olha, talvez a associação venha do fato do Brasil ser um país de, de dimensões continentais, uma população enorme e sempre teve muita quantidade atraída, de, de praticantes atraída é, por esses gênios. Uhum. Então formou-se uma base no CAT, nas categorias de acesso. É uma base muito grande, e onde você tem muita quantidade, você tem uma chance maior de tirar qualidade. Apareceram outros pilotos, bons pilotos, mas genialidade? 3. Apenas e tão somente... E olha, mãos pro céu, já é um número que em vários <risos> países você não encontra. Verdade. E, e hoje a gente está vivendo o um, um reverso disso, né? Camos é na normalidade. Camos numa é situação, por exemplo, que, que vive a França, que é o país... É, a célula mata do automobilismo é a França. Foi lá que começou... É uma realidade que vive também a, a, a Itália, que também é terra de, de paixão, talvez seja a terra mais apaixonada pel, pelas máquinas, pelo automobilismo, eh, pela competição ao motor, mas não é, é, é muito mais normal isso que a gente vive, muito mais coerente com o nosso, com nosso Brasil uhum. do que a genialidade de um Emerson Fittipaldi, de um Nelson Piquet, de um Ayrton Senna. Fomos mal acostumados e tem que se lembrar que tem 22 vagas né, no grid só. Então, para quantos países? É, eu não diria que fomos mal acostumados, eu diria que fomos abençoados. <risos> é. Mas sem dúvida, vivemos um, um período de exceção, hoje em dia estamos na normalidade. É, até que eu, que eu queria perguntar era justamente isso daí, porque a gente está à véspera do GP de Fórmula 1 do Brasil, Sim. Né, e correndo o risco de não ter um piloto no ano que vem no grid da Fórmula 1. A gente tem o Felipe Nasser, que está entre duas equipes agora, né? É, é voltamos para o mesmo ponto, né? Estamos vendo na normalidade. O Felipe Nasser não é um gênio. E é o gênio, é os não gênios normalidade, o tratamento comum, dado a todos. Um piloto hoje em dia, é, se você for olhar, acho que o único, os poucos pilotos que não tem é, verba acompanhando, ou o anunciante para acompanhando, quem você vai ter? Você vai ter... É, excluímos o Fernando Alonso, porque o Santander vai até num papel invertido, vai de carona na genialidade dele, mas ele de qualquer maneira tem ainda mais esse atrativo, uhum. mas você vai encontrar isso na, na Ferrari, você vai encontrar isso com o Fettel e com o, o, o Raikkonen, você tem isso na Red Bull, com o Ricciardo e o, e o, Verstappen. o Verstappen, e o Verstappen é gênio, você pode ter certeza disso, eu coloco ele no mesmo patamar de Schumacher, de Senna, vai escrever muitas, muita, muita, muitas páginas de glória no automobilismo, uh, e você começa aí a procurar e você vai ter um, um Ocon que está chegando agora, que uh, a sua maneira é tão bom ou tão promissor quanto o Verstappen, ele bateu o Verstappen na Fórmula 3 europeia, quer dizer, ninguém bate um Verstappen não sendo também um piloto de altíssima qualidade, Aí você tem o Verlaine, que a Mercedes achou que era melhor do que é, mas está aí. Então você, você vai encontrar sempre é, poucos pilotos realmente que não levam patrocínio, mas de alguma forma tem dinheiro e muito dinheiro por trás. Às vezes o dinheiro vem da Red Bull, que é patrocinadora e é, equipe uhum. e competidora, Ferrari, mas o fato é que o automobilismo é caro demais. Demais, demais, demais. E tem que ter. Não é desonra nenhuma, a não ser para a nossa mentalidade de futebol, que infelizmente se tornou é, mais, é, como é que eu say, mais enfática com, com o advento das mídias sociais. Mas o fato é que não é nenhum demérito o piloto ter ou não patrocinador. Mas deixa quem, quem vem de países com dificuldades, com menos é, disponibilidade econômica em desvantagem. Sim, e essa questão de, do automobilismo está se tornando cada vez mais caro, é, a gente tem visto também que a quantidade de gênios que tem chegado até a Fórmula 1 também tem reduzido. Né? Você citou aí o Verstappen, mais que... recente eu... deles, mas... Não, eu não diria que tem reduzido, não. Pelo contrário, eu acho que está... Exatamente por causa do investimento que as empresas concorrentes têm que fazer nas categorias de base, porque comprar o Gênio já pronto está muito caro. Foi o, acho que o último comprado foi o Fettel, que foi criado é, pela BMW, até uhum. começou na Sauber, para depois ah, entrar na, na, no, no círculo da Red Bull. Isso é caro demais, então é muito mais interessante para eles. Uh, no primeiro, o, o, quem iniciou isso foi a Red Bull, mostrou o caminho depois toda esta vida atrás criar, pegar lá embaixo o talento promissor e deixá-lo uh, amadurecer, frutificar se ele não der certo pelo meio do caminho tchau, obrigado, valeu uhum. mas ele deu retorno uhum. e hoje quais são os programas que existem na Fórmula 1? esses de você pegar ali o piloto lá no início você e tem, quais são as escuderias que hoje estão você trabalham? tem a Mercedes, que está mostrando isso agora com o v e com o você tem a Red Bull, que é pioneira, é, você tem a Ferrari, que tem a Ferrari Drivers Academy, que tem agora o, o Antônio Foco, que tem o Charles Leclerc, que tem, você tem a Renault, que está de uma forma mais discreta, mas está incentivando muito a molecada da, da sua própria categoria, a Fórmula Renault. É, você tem a McLaren com um outro piloto, atualmente é o Stoffel Van Dorn, que é que está chegando. Eu acho que basicamente são essas que, acho que você tem no momento. O resto, o amigo, está passando o chapéu, né? São uhum. as outras equipes que não estão entre as privilegiadas, né? Entendi. Perfeito. Bom, você acompanha de perto aí a Fórmula 1 já há muitos anos. E sobre as categorias de base aqui nacional? Kart, Fórmula 3 Brasil... O automobilismo nacional é muito, muito, muito mal gerido. Eu nem vou perguntar se essas pessoas que gerem, se os políticos do automobilismo têm capacidade ou não. Porque eles nem tentam, eles não têm a vontade. Eles estão lá uh, para viajar de primeira classe para a Europa, para se hospedar no Jó 5, sabe, para o charme dessa, dessa vida. Mas tipicamente políticos brasileiros desculpem a, a, até a minha expressão mas o que eu sinto por eles é desprezo absoluto sabe não não não merecem estar no estão, são aproveitadores sabe as categorias em si não conseguem cumprir esse papel a gente você você olha pro cart brasileiro o kart brasileiro é é enorme, tem cartista, de. mas em todo lugar, um, um, a população do kartinho brasileiro é incontável. Tá? Aí você, logicamente, daí deveria tirar é, um, piloto, um nível número de pilotos, você deveria contar num campeonato mundial, num campeonato continental, num campeonato internacional, com um número significativo de brasileiros. Mas o kart brasileiro não segue as regras da CICI-FIA, da Comissão Internacional de Kart. Então o piloto que vai para o exterior vai pegar um kart totalmente diferente, vai pegar um tipo de, de competição totalmente diferente, acaba se desestimulando. Se ele tivesse, como aconteceu agora com Caio Collet, Collet ou Colette, como que eram, é, esse garoto é um gênio do kart, ele teve a sorte de, de ter captado o olhar do Gastão Fravas. O Gastão, que foi campeão mundial de kart, tem um relacionamento enorme no kart internacional e viu, passou a ser o empresário do menino, levou ele posterior exterior, colocou ele nas equipes certas, deu ah, um ensinamento de como proceder na pista, nos boxes, no paddock e o garoto foi adotado pelo Nicolá Todd, filho do Jean Todd, empresário, talvez hoje o empresário mais famoso. É, mas para os outros que chegam lá, não tenha, que não tão, não têm a sorte uh, de ter um gastão frágil ao lado deles, eles chegam lá inteiramente perdidos e não podem nem mostrar trabalho, porque o cátio é inteiramente diferente de tudo que eles conhecem. Agora, por que, que isso acontece? Por favor, expliquem para os dirigentes do CAT brasileiro por que isso acontece. Eu sei a resposta. Eu quero ver se você tem coragem de assumir. Verdade. Muito bom. Bom a gente saber. Bom, é... É, você perguntou das outras categorias de base. <risos> é, das é. outras categorias de base. Né? É, olha, o negócio é tão, tão negativo, tão difícil, que a primeira categoria de base no Brasil é a Fórmula 3. Fórmula, um salto, 3. Né? Fórmula 3 já é pós-graduação. Então você vê piloto de kart chegando em 16 anos, piloto que venceu em todas as categorias, sendo na Fórmula 3 Toma uma toma tempo. Que você fala, esse mulher isso quer dizer quem, quem não, não sabe, olha aquilo e vê como um, um, o garoto perdido falar, esquece, não guia nada. Não é isso, não é absolutamente isso. A boa notícia que se tem agora, eu até hoje é, noticiei, é que o Silvio Fittipaldi e o Ricardo Dívida, dois dos grandes pilares, dois dos grandes nomes da história do automobilismo brasileiro, estão reunidos de volta eles que criaram juntos a equipe Fittipaldi de Fórmula 1, estão reunidos de novo, é, construindo uh, um carro que vai se chamar por motivos mercadológicos Fórmula V, mas que se enquadra se não exatamente, muito próximo do que é a Fórmula 4, que hoje em dia é essa sim, o primeiro degrau para o piloto iniciante, para o piloto que vem do kart ou que nem passou pelo kart mas quer tentar uma carreira no automobilismo. Esse, esse novo Fórmula V ele vai ser igual o antigo Fórmula V carro sem? Não cars, não, não, ou, não não não não outro não, carro. Não, é um carro de competição bem mais moderno. Eu ainda não tenho todos os detalhes mas o motor é o motor do Gol GTI. 1.4 turbo uhum. Cerca de 140 cavalos Que é mais ou menos a potência que A Fórmula, a Fórmula 4 tem várias configurações Hoje você tem a Fórmula 4 em todos os lugares do mundo Dos Estados Unidos à Rússia Você tem essa categoria E cada um tem seu motor Mas basicamente eles são chassis monopostos De carbono porque tem o mesmo nível de, de, de segurança da Fórmula 3 Isso nos padrões da FIA E usa motores de 140 cavalos turbo esse eu não sei exatamente, eu ouvi dizer, ainda não, não, não averiguei, a notícia chegou para mim há pouco tempo, apesar de eu ser amigo do Wilson e do, do Ricardo, quando eu sou jornalista, para mim eles não falam de jeito nenhum. Mas eh, eles eu ouvi dizer que o chassi é tubular, talvez um tubular revestido, mas logicamente vai ser um carro seguro, porque eles são, eh, são gente de extrema consciência e de é, o extremo compromisso, comprometimento com o automobilismo, sabe? e vai ser mais uma força para o automobilismo, que já tem também, quer dizer, para, para o automobilismo de base, que já tem também a Fórmula Inter, Sim. que vai ser, espero, é, lançada no ano que vem, em 2017, que é outro conceito, é um carro mais rápido do, do que o, o, o, esse Fórmula 4, tem, se não me engano, perto de 200 cavalos, é Sim. quase um, um, um Fórmula 3. Mas é outro conceito, é o, é o, é o que o piloto é, chega, é, senta e corre. Ele não vai ter uma equipe cuidando do carro dele, tem uma equipe só centralizando, cuidando de todos os carros. É um conceito que funciona muito bem nos Estados Unidos, lá com que Esquipaba. Hum, é, é, um, é um primeiro degrau. Isso faz com que o, os custos sejam muito mais acessíveis. Quer dizer, as oportunidades estão aí, dona Confederação Brasileira de Automobilismo. Quando a senhora vai ajudar? Quando a senhora vai, pelo menos, não atrapalhar? Nós ficamos dependentes de iniciativas privadas. Sim, sim. Tudo bem, não é obrigação da CBA é, promover. promover, mas é obrigação dela incentivar. É a obrigação dela é manter, é, é, inspecionar. Você tem uma noção, na corrida de Curitiba de Fórmula 3, o carro do Matheus do, do Iorio, que é o vencedor, é o campeão, com plenos méritos, no meio da corrida soltou o fico da tomada de ar do carro dele. Isso aumenta a, a, a ingestão de ar brutalmente. E a consequência de você aumentar a ingestão de ar é o motor fazer tchum, em potência, tem um ganho de potência absurdo, absurdo. Você sabe o que, é que aconteceu? Nada. Nada, os comissários técnicos não viram, os comissários esportivos não viram, os comissários, não se viram, ignoraram, os comissários técnicos deram, sabe, um, um, como se não tivesse acontecido nada e foi mantida a vitória. Nota bem, não estou questionando a capacidade do Matheus de Ouro, eu estou denunciando a inércia, a má vontade com que a Fórmula 3 é vista nesse país. Quando a gente fala de confederações e federações autômicas, qual é o real papel que eles deveriam estar. Você Exatamente. está perguntando, na prática, o que na deveria prática. ser? Não, prática, o que deveria ser. O que deveria ser é, deveria deveria deveria ser ser ser. é a gestão do automobilismo. A inspeção, a, a, a forçar e zelar pelo cumprimento das regras, pelas, pelas questões de segurança. Tá? A prática é, é taxar a carteira de piloto. Sabe se você for piloto de pista, você tem que pagar para ter uma carteira de piloto de uhum. pista. Agora, se você, piloto de pista, quiser correr no rua, você tem que pagar de novo... A carteira, a, que a carteira, exatamente. A carteira. Como é o nome disso? Extorsão. É a mesma história do Carte, é etc. São aproveitadores. Cada um do, dos níveis. São né? São aproveitadores, são um E, na sua opinião, o que deveria ser feito né, para a gente poder ter aí de novo? uma escola de pilotos, que a gente conseguisse ter é, é, com, pilotos eficientes, que a gente estivesse colocando aí forte para ir para a Europa e a gente conseguir novamente estar tá colocando os talentos lá na Fórmula 1 começaria pela padronização do kart, né? seguir os regulamentos internacionais, o que facilitaria muito, até mesmo, para os nossos fabricantes de kart, que são extremamente competentes, poderem adaptar seu, seus produtos ao padrão internacional e poder levar a equipe para correr no exterior, como uma vez a equipe mínima tentou fazer, chegou a fazer não foi só uma vez, não fez umas três ou quatro vezes para correr no exterior isso é o que tinha que ser feito você padronizando o kart você já dá uma chance maior para o piloto e para o fabricante para o kart brasileiro de uma forma geral ainda tá? aí para frente seria manter é, incentivar categorias como a, a Fórmula 4 perfeito é porque hoje falta os degraus, os degraus é, né? É, é, Você sim. vê, tem, tem piloto que vai lá para a Europa para concluir a graduação de kart lá, porque de lá ele consegue correr uma fórmula Renault, o Thiago que foi o que o Thiago fez, né? Correr lá uma Renault 2.0, né? É, tem é, a Renault 1.6 também, né? Tem a né? Ele na verdade começou a correr lá de kart. Isso, ele, ele se graduou como sim, kartista sim, lá, né? Sim, na Europa. Que é, que foi ah, o, o, o o chefe de equipe do do Hamilton, do Rosberg o que se eu não me engano. É, é, é, é, essa é a ideia inicial. Se né? tivesse isso aqui no Brasil. Se tivesse, né? Claro, se você tivesse isso aqui no Brasil, mas não tem, infelizmente não tem. Não tem e não se procura fazer com que tenha. Perfeito. E a gente tem percebido uma queda de audiência né? na fórmula muito grande. A gente sabe que isso é aí é mundial, né? É, isso é discutibilíssimo. Na verdade, você tem, para começo de conversa, você tem uma uhum. queda é, de assistência, não só no, no, no automobilismo. Você tem tido uma queda de audiência em todos os esportes. Em todos os esportes. Vou te dizer por quê. Todos os países vivem em crise agora, desde 2008. Uhum. Não, mas, na, subprime, 2, né? na crise do subcrime Exatamente, exatamente. Então, você tem orçamentos domésticos Mais apertados. Uhum. Uma das primeiras coisas que você corta hoje em dia é a TV a cabo. Por quê? Porque no mais você tem mil jeitos, até pela internet, com streaming, de acompanhar. Então realmente você tem uma queda do televisão, do, do, dos esportes, é, entre eles automobilismo, significativa. E o fato é que é, grande parte, a parte mais jovem da, da população, não assiste mais a televisão via aparelho de televisão que é onde existem as medições, os ibops, né? o streaming, a, a televisão vista pelos, pelos aparelhos móveis, pelo, pelos tablets, pelos, pelos smartphones, não. não é mensurada. Então você não sabe exatamente até que ponto isso é verdade ou não, mas o fato é que há uma parte aí desse declínio dos números de televisão, de medição é, tradicional de televisão, está aí escapando por esse, por esse dreno que é aí o táticos do smartphone. Entendi. E existe algum, algum trabalho sendo feito para tentar reverter ou então se adaptar a esse mundo mais internet? Olha, eu não sou um, um especialista em televisão, mas tudo indica que sim né, uhum. porque alguma hora os anunciantes vão ter que falar, tudo bem, agora me mostra números, o né? que, que eu vou dizer? Está me vendendo a, é, a Você está me, me vendendo um, um, um argumento muito forte, muito bem colocado, mas e os fatos? E se não ser verdade, está vendendo só ar quente, não está vendendo conversa. <risos> verdade. Bom, a gente tem é, visto né, que tem dois universos bem diferentes, que é o, o mundo lá europeu, né? O automobilismo europeu e o automobilismo americano. Sim. Né? Qual dos dois modelos, porque a gente acaba tentando copiar um ou outro e não faz nenhum dos dois? Eu não, não vejo muito cópia nossa do, do automobilismo americano. Por exemplo, né? a Stock Car trazendo não. lá os motores, só que aí chega aqui e já coloca um monte de eletrônica, coloca o, o É, mas não, a gente não copia, não copia. Nascara, a gente é, compra o um motor grandão. Uhum. Sabe, limita ele, que é para ele ter uma vida muito longa, o que eu acho que está certíssimo. Uhum. Né? A gente tem que lidar com a nossa realidade. Mas a uhum. gente não, não segue o padrão americano de automobilismo. É, tá até tá, tá bem longe do né, padrão lá do, do Aí, show, dos custos mais reduzidos. É, das e até mesmo da tecnologia. Quer dizer, a gente usa uma tecnologia de país terceiro mundo. Uhum. Um chassi eh, tubular com alguma injeção ou outro de carbono que mantém um mínimo de segurança, mas você tem que fazer isso, porque senão você vai fazer um chassi de carbono aqui. Quantos carros vão ter no grid? De dois ou três? É inviável, é impraticável, não, não dá mesmo. Sabe? Mas segue, uh, vamos dizer, o conceito do automobilismo acessível do americano, isso sim, enquanto o, o europeu, que por tradição é, mais. É, snobmente seletivo, uhum. né, que ele tenta limitar, é, per, ou tenta filtrar pelo preço, né? mas eles têm verba para isso, eles têm anunciantes para isso, né? Mas nós não temos. Infelizmente, inexplicavelmente, nós não temos. Nós temos público para isso. Ah, teve, né, no começo dessa semana, um congresso em São Paulo, sobre o automobilismo em geral, e o representante do Ibope botou em números o que a gente intuía, mas não sabia, o, o, o público brasileiro que assiste corrida é, realmente, independente de você ter cena, rubinho, massa ou não, esse que vai assistir o esporte a motor, pelo esporte a motor em si, bate na casa de 14 milhões e 300 mil, é um número significativo, né? Mas uh, isso ainda não, não, não foi explicado, ou não foi entendido por tantos anunciantes quanto poderiam, quanto deveriam. Eles que vejam o que, o que eles estão perdendo de potencial publicitário. Exatamente, porque é, não sei o que, que eles avaliam, se é o público presente nas praças esportivas, mas o público não está só ali nas praças esportivas. É, eu vou te dizer uma coisa: você assim, tem uma classezinha que é danada de. de Conservadora é o pessoal de, de mídia das agências de publicidade. Eles não arriscam nada. Eles preferem é, botar uh, um anúncio que tem seu público específico no, numa mídia que, que pegue o geral, quer dizer, que vai dar. O público dele não chega a 10% dessa mídia, do que se arriscar numa mídia mais específica, mais direta. Então todo mundo anuncia nos grandes programas. Mas não, não olham para esse lado. Eu acho que é uma classezinha que precisa.. É um... Precisa ser mais eficiente. Sim. Precisa ser mais eficiente. Fica gastando tiro de canhão para matar barato. É, é com é público como... de classes A e B, né? Consome automobilismo e tal. Consome... Mas não só, viu? Não só se você for ver por exemplo no interior de Santa Catarina naqueles autódromos de tela você vai ver o público lá não é um público assim sofisticado mas apaixonado a emoção não tem classe se o espetáculo tem qualidade atrai atrai atrai isso é visto na Argentina também né sim Sim, mas a gente, a gente é, é, um é, corpo, é diferente. Né? É, é totalmente. Eles têm uma cultura automobilística mil vezes superior à nossa. Mas tem umas coisas engraçadas lá, como aqui tem a torcida de futebol, lá tem as torcidas de fábrica. Das fábricas, é, né? É, isso é. é bem interessante. É, né? Mas no passado no Brasil a gente tinha. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Então era só jeito. comigo. É, pode ser, Fim, um é, na, é. na época dos do, do marcas e pilotos, que é. tinha lá os Unos, Voyages, é. É, os escorts, né? Quando eu, eu ir com o meu pai torcendo lá pelos Fiat. É. Mas não sei se será algum só é. meu, não, né? Não, <risos> não, não é o comportamento geral. Aqui se torce pelo piloto. Uhum. Né? Estou falando, claro, de. de termos gerais, lá eles torcem pela marca, é marca. E, e olha, sabe aquela coisa do por isso que acontece muito no, no, no Rio Grande do Sul, no futebol do Rio Grande do Sul um jogador do, do Internacional que passa o Grêmio, é, é tratado pelo, pelo, pelo, pelo torcedor da Colorado como um traidor, uhum. lá um piloto GM que passa pra fora é um <risos> Judas. é isso, essa, essa conotação de, de, de torcida que não se explica é uma coisa de paixão claro. também, mas é uma particularidade deles, né? E é verdade que lá tem o governo tem uma lei que obriga as tem tem tem, tem. tem. Eles, pagam, eles pagam um percentual Não sei de que faturamento Para, é direcionado para a, Para o a automóvel clube da Argentina Que é o, o correspondente CBA. É a, é a CBA. CBA Só que lá, isso vai Isso tem destino certo, porque a Argentina não é que nem a gente não Não fica brincando não. eles explodem logo né A gente não, a gente <risos> fala assim -se <risos> né? Eles não, eles são muito mais Muito mais Dos seus direitos e dos deveres De seus dirigentes Bom, voltando para a questão técnica de pilotos. Sim, né? sim. É, quais são as características que um piloto de ponta né? Ele tem que ter para estar atuando hoje? Uma Fórmula 1, uma Fórmula Indy, ou até mesmo um turismo DTM, WTCC? Tá. Ah, sem querer ser cínico. A característica principal na formação do piloto é dinheiro. O automobilismo é muito caro. É muito, muito, muito caro. Por que, que as classes menos favorecidas migram para o futebol no Brasil, para o basquete ou para o boxe nos Estados Unidos? Porque se você tiver uma bola, você não precisa de chuteira para começar. E é ali que se forma. Né? E automobilismo não. automobilismo você precisa ter um motor, um motor é um, é um, um produto industrial, você precisa gastar dinheiro com combustível. Então, isso aí já começa a impor o dinheiro, a necessidade do dinheiro. E daí para frente é perseverança. Se você me perguntar qual é a qualidade mais importante de um piloto campeão mundial, eu não sei te dizer. Eu não sei se dizer se é velocidade, se é o autocontrole psicológico, se é perseverança, se é o, o, o, a dedicação técnica. Eu não sei te dizer, é um conjunto de qualidades. Mas você pode ter certeza de uma coisa, o investimento está na base deles todos. Seja de dinheiro de família, ou de alguém que descobriu esse piloto quando ele dava seus primeiros passos. O que aconteceu aqui com o Bimba Barrichello, o que aconteceu com, com o Michael Schumacher na, na Alemanha, com o Fernando Alonso na que não é realmente de famílias privilegiadas, mas esses caras são exceções à regra. Certo. Buscar de alguma forma apoios também, nesse tempo da família, Sim. um apoio de patrocinador. Sim, né? tem que ter o dinheiro. Sem o dinheiro não tem como. Não, não tem, não tem jeito. automobilismo, por si, por definição, ele é caro. Verdade. A gente fala de um campeonato de kart nacional, 200 mil reais o ano. Ou mais, né? Isso daqui é para começar a andar é, perto não, ali de ganhar. Não fazer nada, <risos> só para sentar lá e se divertir e dizer que competiu. Mas chances, nenhuma. Nenhuma. Verdade. O principal é o dinheiro, é né? o, o apoio financeiro para poder continuar. Por definição, por conceito, não tem jeito. E, e os jornalistas, a, parte, a mídia, ela tem como auxiliar um piloto que está começando na carreira não agora? Não cabe a mídia auxiliar nada a ninguém. A mídia cabe o relato cabe a verdade. Não é o nosso papel. Não devemos ter amigos. Ou, pelo menos, devemos nos isolar dessa amizade na hora que estamos exercendo a nossa profissão. Se não, é corrupção. A corrupção pode vir por interesse financeiro, até afetivo. Mas você está corrompendo a notícia. Não pode, não cabe. Um jornalista que se deixa levar por, até pelo, pelo afeto tá, não está sendo fiel aos princípios do jornalismo. Perfeito. Mas, por exemplo, é, recentemente o Sport TV cobriu a Copa Brasil de kart ao vivo. Foi uma transição assim, para eu que sou kartista, você também? Para mim sol. que eu não sou kartista. <risos> né? ah, Puxa, foi claro. a primeira vez. Sensacional. Vendo, sensacional. vendo os garotos que, que a gente conhece. né? Nesse sentido, não o que é que Vamos conhecer, que que também, vamos ouvir também. falar. Claro, claro. É um incentivo muito grande, mas é negócio. É business. Televisão como automobilismo custa caro. Custa a carte. Já ouviu falar do tal do satélite? Não <risos> quero saber o que custa. É. Se ele não tem transmissão ou ouviu. Não é um produto muito interessante, então. Pro... Não, não é um produto muito interessante. Qualquer produto interessante a partir do momento que o espetáculo tem qualidade. O kart sempre tem qualidade. O problema é que não tem quem invista. Se investir, se tiver um ano transmitindo o kart, eu te garanto que vai ter ótima assistência. Ótimo, vai atingir ótimo ibope, ótimo número, mas não tem. Não tem. Voltamos ao caso aí da publicidade não ter visto, não ter descoberto isso. Aí você vai me perguntar, mas por que os do meio, ou os do meio automotivo, ou os do meio do kart especificamente, não investem? Porque eles não são grandes o suficiente. Agora, por que uma Pirelli não investe? Porque a Pirelli não faz o, kart, o pneu do kart. Por que, que a Petrobras? Porque o combustível não é da Petrobras. Se bem que a Petrobras tem o, o, o a, seletiva, prêmio, né? é, a seletiva de Petrobras, que é muito legal, um incentivo muito legal para os cartistas. Não é dinheiro suficiente? Não, não é dinheiro suficiente, mas é uma ajuda. É uma o ajuda. Acho que é 100, 100 mil reais. 100 mil reais, né? Né? 100 mil reais não dá para nada, mas ele já está 100 mil reais, mas possa. <risos> a menos que ele, ele tem que já, gastar. Né? Do que ele precisa. É, é. é um incentivo. Por que só a Petrobras faz isso? aos publicitários a resposta. É. Perfeito. É, essa, essa, essa cobertura toda envolve bastante custo, né? como você não falou. Não tem jeito. Não tem jeito. Você mandar um repórter para lá, custa dinheiro. Repórter na rua custa dinheiro. Custa passagem, custa hospedagem, custa alimentação, custa telefonia. Sabe? Infelizmente, tudo que você vai fazer na vida tem um custo. Sabe? E televisão é caro. É caro. Verdade. Tem que ter anunciante, né? Claro, tem alguém, que tem que tem ter, alguém tem que pagar, alguém tem que estar pagando. É porque quando a gente fala da, de uma corrida de kart, ela é praticamente é uma corrida de automóvel. Ela é uma corrida de automóvel. E ela tem os mesmos outdoors, as mesmas áreas de anúncio que teria qualquer outro tipo de corrida, sim. né? Sim. Sim, sim. E o espetáculo é maravilhoso, sim. De, corrida de é de sensacional. Por quê? Porque não tem tecnologia soberbada, então é, é o chassi, os pneus, o motor e o piloto. Sabe? Não tem cérebros eletrônicos, não tem computação, não tem aerodinâmica, não tem todo esse refinamento da, da, do automobilismo mais elevado. Né? É, um, é um espetáculo, sem, eu acho, sem igual no mundo do automobilismo. Perfeito. Bom, e para um jovem piloto, ou até mesmo um pai de um, de um jovem piloto... Né? Qual o conselho que eu daria? <risos> Qual o conselho bem? que você deixaria para ele? Esse bem antes <risos> de barcar nessa, nessa canoa, porque é caro, é caro. E vou te dizer uma coisa, para um piloto que vai tentar chegar à Fórmula 1, isso exige uma vida de dedicação. Sabe? Se ele não chegar à Fórmula 1, ele não vai ter feito uma faculdade, ele não vai ter uma carreira... Sabe? Então, se não der certo, e 99% não dá certo. Uhum. A gente vê a Fórmula 1, a Fórmula 1 tem quantos pilotos? 22. Aí você vai para tudo bem, mas tem aqueles que estão ali batendo na porta, tudo bem, 30, 40. Olha o que é o universo do, do, do, do automobilismo, incluindo o kart. Olha quantos sonhos de Fórmula 1 esse universo engloba. E olha quantos foi é, é, imagina quantos vão sair decepcionados disso. É um funil gigantesco, né, que... É uma aposta com chance de, de, de, de sucesso mínima. É. E não basta ser talentoso, ser rápido, ser disciplinado, sabe, não basta. Tem que ter tantos fatores que estão absolutamente fora do controle, sabe. Mas não se o não acontece, avô, de repente, do, do pai, do piloto que está começando, não for só a Fórmula 1, mas também pudesse ser a Índia do PM, ou a Stock Car como. Ou o Endurance, uhum. melhorou um pouco. <risos> melhorou um pouco. Mas o oxigênio ainda é raro nesse mundo. Sem contar o que é caro na Stock Car. Olha, o um orçamento médio que as equipes estão pedindo aí, por carro, cada equipe tem dois, 2 milhões e meio. Bastante coisa, não é qualquer E é. Muita mais, não inclui a batida. Bateu, vai sair do seu bolso. Então a situação realmente, é você vê, tem, tem caminhos é, escapatórios, como o Mundial de endurance mas esse Mundial de endurance também já está sendo vítima de seus custos. Antes você tinha três carros por equipe, esse ano passou para dois três equipes lá na RNP1, que é a principal categoria, onde é nove carros, esse ano caiu para seis, e agora acaba de cair para quatro, o um ano que vem vai cair para quatro, com a desistência da Audi, Grupo Volkswagen, Grupo Volkswagen. Aí você fala para mim, poxa, mas eles vão ter que pagar uma multa lá nos Estados Unidos, por causa daquela história da emissão de gases uhum. falsos, de 20 bilhões de dólares. Você sabe qual é o lucro no deles? 200 e tantos bilhões de dólares. Então não vem me dizer que é por dinheiro, porque não é, não é. Então, são coisas assim que você fala, bom, mas então não, não é um, uma carreira que alguém com os pés no chão possa dedicar, a incentivar seu filho a fazer, não, não é. Perfeito. E quando a gente fala de automobilismo, né, é, todo mundo acaba focando só na história de ser piloto e ser piloto de Fórmula 1. Né? Quem começa a jogar futebol, sonha para a seleção, sonha com o Barcelona, se conseguir jogar no Sevilha, legal, se tá conseguir né? ser profissional aqui no Bangu, legal. Está vivendo da coisa que gosta. Uhum. Agora, e, e uma coisa que é muito importante, né, do que todo mundo saiba, é que existem alternativas para você estar tá vivendo o automobilismo sem ser atrás do cockpit, como jornalista, comentarista, preparadores, né? É, mais ou menos. É, só vou dizer uma coisa, eu nunca quis ser piloto. A minha paixão sempre foi muito mais a engenharia. Uhum. Eu sou jornalista, mas eu comecei, ah, meu primeiro curso foi engenharia. Mas acabei desistindo porque o ambiente era técnico demais, eu tinha uma cabeça mais para o lado das ciências humanas também, apesar de eu adorar a engenharia, eu não gostava só da engenharia. Então acabei vindo para o... Também não sou formado em jornalismo, porque eu sou anterior a ler, eu sou formado em direito, que é mais abrangente. Mas o, o fato eu nunca quis ser. Eu sempre gostei mais da engenharia do que da pilotagem Eu fiz até duas corridas na minha vida para experimentar. Ganhei as duas, depois da segunda eu falei, nunca mais eu pôs meu pé nisso. Eu fiquei com medo, eu senti medo. De Não, de carro. De carro. senti medo. De kart, então nem pensar nem pensar. Aquilo é dificílimo de guiar uma, uma velocidade de reação. Para mim, não era, não era minha. É, eu sempre quis ser jornalista, que era também uma profissão que meu pai esteve no meio, é, não, não terminou a vida, não dedicou sua vida como jornalismo, sim, ao direito, foi professor universitário, universidade, diretor de faculdade, tudo. Mas sempre fui mais pelo lado da literatura, essa coisa. Mas é, tem muito mecânico, muito engenheiro que nunca quis ser piloto. A paixão dele está em outro lado. Uhum. Você pega, por exemplo, o um Vinícius Lossato, em São Paulo, que é a terceira geração pai, do, do Juliano Lossato, que foi bicampeão da Car, é, é a terceira geração é, de mecânicos, de engenheiro formado, blá, blá, blá. Mas, na verdade, a paixão dele é melhorar o carro. Claro, ele vai para uma corrida para ganhar. Segundo lugar, ele vai ficar bicudo a semana inteira. Mas a paixão está em outro aspecto do automobilismo, está no aspecto científico. Você pega o um Ricardo Dívida, essa, essa figura aí que fez tanto pelo automobilismo brasileiro projetando o nosso primeiro Fórmula 1, para ele o negócio nunca foi corrido. E se você for ver, a maioria dos engenheiros da Fórmula 1 eram engenheiros de, de, de, de aeronáutica, eram engenheiros de, de, de, de balística, bélica, ah. de indústria bélica, sabe? Então, não é bem assim. E o que te atraiu para a Fórmula 1? Carro. carro, eu sempre gostei de carro apaixonado por carro, quando eu era garoto, que passava um, um carro, na minha época, estou falando anos 50, é, passava um carro fazendo barulho na rua, aquilo me ligava, e falava, isso é carro de corrida falava, o que, que é carro de corrida, papai? <risos> Sabe? eu não tinha ideia, um garoto de 5, 6 anos, mas aquilo, aquilo eu, eu acho que o lado auditivo é uma, é uma das atações, para mim, irresistíveis do automobilismo, eu sempre gostei muito, muito de carro Uh, eu cheguei a ter uma oficina uh, de, que era especializada em DKV, que a gente foi à falência porque se meteu com corrida de automobilismo. A gente deveria ter trabalhado ali com, sabe, com a manutenção de táxis, de carros, mas não. Ela saiba ali para ir para as corridas, né? falindo, é. que é o destino de quem se mete. Né? Eu tinha um amigo, um jornalista, um grande jornalista, amigo queridíssimo, meu irmão, Marcos Zamponi, o Zampa, vocês já devem ter ouvido falar, uhum. já devem ter lido muito dele. O Zampa sempre dizia uma coisa que é verdadeira, mas até o fim dos cabelos. Automobilismo é para rico ou para abusado? <risos> hum. Estava na, na segunda categoria. Perfeito. Bom, Lito, foi sensacional esse nosso bate-papo. Legal. Obrigado a e vocês. Aí. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Tá bom, legal. É conosco e eu peço o pessoal fique aí atento a todas as, é, todas as coisas que foram ditas aqui para que vocês entendam o que, que tem que ser feito, como tem que ser feito, e entendam perfeitamente os passos que são difíceis, não são passos fáceis, né, se você quiser realmente seguir a carreira como piloto. Só uma coisa, só uma coisa. Não estou dizendo não vá ser piloto. Não estou dizendo que a vida, se você não chegar à Fórmula 1 não conseguir ser piloto é, profissional, está perdida. Não. Aí você pode sair para a chefia de equipe, pode sair para o coaching, para o treinador. Tem hum. vários outros setores. Mas ainda assim, é uma vida muito dura. Perfeito. Feito? Beleza. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Um muito. abraço. Poxa. Obrigadão.